Olá, tudo bem com você? Vamos dar continuidade ao conteúdo da disciplina Projeto Integrador 1. E agora nós vamos tratar do módulo 3, que diz exatamente sobre o locus aplicação das ferramentas técnicas voltadas ao diagnóstico organizacional e as escolhas das ferramentas do diagnóstico organizacional. Então... É, nesse módulo, diferente dos dois primeiros, eu vou tratar agora nesse único vídeo, porque, na verdade, é um apanhado de, de todas as informações e instruções dadas de forma mais é, detalhada. E aqui é mais aplicabilidade. Tá? Então, você poderá me perguntar. tá Você já explicou legal o que são as ferramentas, e agora o LOCUS. O que vem a ser exatamente esse... Esse locus é um locus de pesquisa, de uma investigação qualquer, de um levantamento qualquer. Então, ele é um espaço, ou ainda mesmo um ambiente organizacional, aos quais será aplicado o diagnóstico organizacional. Para isso, você tem que ter definido o escopo do levantamento dos dados com o uso prático das ferramentas que, as ferramentas técnicas que você eh, aprendeu no, no módulo anterior. Tá? Então, o locus significa lugar, né? o espaço, locus, locus, lugar, espaço, ambiente. Esse ambiente, esse espaço, ele tanto poderá ser físico, como até hoje a gente tem os implementos digitais que poderão abranger isso. Mas vamos ficar no, no espaço físico, que é onde as empresas produzem, sobretudo, os produtos tangíveis, né? E que carecem de uma de diagnóstico organizacional, uma vez que nós aprendemos que toda atividade empresarial ela provoca danos ao meio ambiente, ela provoca passivos de diversas ordens ao meio ambiente e à sociedade, ao planeta. Né? Muito bem, então já entendido que é LOCUS, e aí você está falando em dados, dados, dados. Então, esses dados são aquilo que você capta do ambiente. Né? Esses dados podem ser considerados dados primários ou secundários. que são dados primários? São aqueles que estão sendo coletados pela primeira vez. No caso, quando você faz uma entrevista, quando você aplica um formulário, quando você aplica um questionário, quando você faz uma observação, você está fazendo o que? Levantamentos de dados primários. É a primeira vez que esse dado é coletado, que ele é criado, que ele é estimulado, ele é motivado à sua organização. Então, os dados primários são aqueles primeiros levantados por você ou por qualquer outra pessoa, só que esses dados eles não receberam tratamento técnico, analítico e, sobretudo, não foram publicados, não foram documentados, não foram comunicados. Esses são dados primários. Já os dados secundários são aqueles dados que foram levantados por outra pessoa, ou por outra, ou por grupos de pesquisadores, de investigadores, de partes interessadas, que receberam tratamento técnico, né, que é, foram possíveis inferir análises, resultados. Esses resultados foram colocados em documentos e foram publicados normalmente em mídia, em artigos científicos, em jornais, uma grande comunicação ou uma comunicação de, de massa. Os livros, por exemplo, são dados secundários. Tudo aquilo que você encontra no livro, nas bibliotecas, inclusive na biblioteca digital, que seja da UFMS de qualquer outra biblioteca digital, eles são considerados dados secundários. Embora seja você que pega o livro impresso, folheia e identifica uma tabela com os dados organizados, esses dados não foram feitos por você, e sim por um outro pesquisador, pelo autor do livro ou pelos autores do livro. Você se apodera desses dados que estão publicados. É isso? Então, você, nessa investigação... No diagnóstico organizacional, você tanto poderá utilizar de dados primários como dados secundários. Quais são os dados secundários da empresa, Jesus? Aquele que você coleta dados das empresas, por exemplo, no, no Facebook da empresa, no próprio site oficial, né, a página eletrônica oficial das empresas, elas colocam to, ó, dados e situações e condições das empresas. Então, quando você entra no site da empresa, mesmo estando dentro da empresa, que você entra na página digital, e colhe dados, ali é um dado secundário, que você pode utilizar no seu diagnóstico organizacional. Agora, aquele que você for a campo, levantar, fazer uma investigação, fazer um levantamento de dados do da cadeia produtiva da empresa, dessa organização, então aí você estará fazendo dados dados primários. Né? Aqui eu mostro para vocês, isso aqui são dados secundários, né? porque eu coletei da internet. Estão aí as fontes, né? como crédito. Então, aqui que eu vejo uma linha de produção de frangos, né? veja que é uma linha é, sequencial de, de, de atividades, então, eu posso fazer um diagnóstico organizacional desse frigorífico, né? em que eu posso, então, identificar mais dados secundários da empresa, e depois ir para o locus. Essa linha de produção é o locus da empresa, desse frigorífico de frangos, né, de aves. Na outra imagem, eu tenho uma linha também de produção mais sistematizada, com menos participação é, de pessoas trabalhando, mas é uma linha de produção com uma maior densidade tecnológica, de, de bebidas, né? de alimentos. Lembrando que bebidas são como são categorizadas como alimentos. Então aqui eu tenho duas linhas de produção de alimentos, um de frango e outro de bebida. E essas duas linhas podem sofrer levantamento de dados. Eles poderão ser aplicados um diagnóstico organizacional são dados primários e dados secundários, porque ambos os processos, essas, amb essas duas cadeias de produção de alimento, elas produzem resíduos, elas produzem impactos ambientais, ok? Se for um frigorífico, eu poderei também fazer um diagnóstico é, de onde esses frangos são criados, os pintainhos depois viram frangos, como eles são alimentados nas granjas. Então, eu posso fazer um diagnóstico lá na granja organizacional para saber a qualidade desses frangos, como eles foram criados, nutridos, como eles foram transportados, em quais ambientes eles foram criados, foram alimentados, e agora para o abate, o diagnóstico disso. Como poderei depois fazer um diagnóstico no processo de transporte desses animais já abatidos e cortados? Como também poderei dar sequência desse diagnóstico organizacional lá na gôndola, lá na ponta de venda, no mercado, no supermercado? ok? Então veja em quantos locos sequenciais para o mesmo produto eu posso aplicar o diagnóstico organizacional. Tá, Jesus, se você entrar, então, nesse frigorífico, nessa granja de frangos, quais ferramentas mesmo você aplicaria? Eu aplicaria essa sequência aqui. Primeiro, uma análise SWOT para conhecer o macro da organização. Depois, aplicaria a espinha de peixe. E depois, aplicaria a ferramenta GUT. Faria uma classificação aqui, né? Esse GUT me permite criar tabelas, gráficos, fazer um relatório final bem, bem bacana. Tá? Então, eu usaria essas três ferramentas, que elas se complementam. Perfeito? Está aí. E para bebida também, Jesus? Para bebida também. Para uma padaria, Jesus, poderia utilizar? Também poderia utilizar. Né? Empresas que produzem alimentos em altas quantidades, por exemplo, para presídios, para indústrias, eu posso fazer também um diagnóstico organizacional em todos esses locos, em todas essas empresas. Tá bom? Aí estão as referências que vocês poderão se aprofundar em mais informações e mais conteúdos complementares a este módulo 3. Ok? Vamos para o próximo módulo? Módulo 4. Vamos lá.